Agora o inverso, tá? Lei de formação de uma função quadrática. Como é que a gente calcula a lei de formação de uma função quadrática? Da mesma forma, semelhante a que a gente viu para a função do primeiro grau, função afim. Porém, veja que na função afim a gente precisaria de dois pontos para encontrar a, a lei de formação. Aqui nós vamos precisar de três nós temos três coeficientes e aí vamos ter um sistema com três equações e três incógnitas. Se tivermos duas, uh, apenas duas incógnitas, então isso, as informações de duas a gente vai, vai faltar uma equação, enfim. Vamos lá, lembrando que aqui eu tenho o seguinte, f de zero igual a 2 significa que quando x for zero, y é 2, quando x é 2... Y é 12, quando X é menos 1, Y é 6. Então, vamos substituir isso três vezes e obter três equações. Vamos lá. Eu sei que o formato da função é esse aqui, tá? ou seja, isso aqui equivale a Y e aqui X. Então, quando Y é 2, o X vale 0 mais B, que multiplica zero, mais C. Ok? Na sequência, eu vou substituir essa de baixo, f de 2, ou seja, quando x for 2, y é 12. y12 igual a a vezes 2 ao quadrado, mais b, que multiplica 2, mais c. E por fim, quando x é menos 1, y é 6, ou seja, isso aqui é 6 quando x for menos 1. a vezes menos 1 ao quadrado, mais b, que multiplica menos 1 mais C. Eu fiz essa substituição e temos um sistema de três equações e três incógnitas. Eu vou limpar um pouquinho isso. Vou reorganizar melhor isso aqui para ficar mais fácil de resolver. Então eu tenho aqui 2 igual 0 ao quadrado é 0 vezes A é 0, 0 vezes B é 0. Então 2 igual a C. Veja que eu até já tenho o valor de C. Beleza, isso ajuda muito. Depois 12 é igual... 2 ao quadrado é 4, então é 4A mais 2B mais C. E por fim, aqui eu tenho 6 igual a menos 1 ao quadrado, 1, então eu tenho apenas A, mais B vezes menos 1, menos B, mais C. Agora, para resolver esse sistema aqui ficou um pouco mais fácil, aqui, já que eu tenho o valor de C, eu posso substituir nas duas equações e vamos obter outras equações. Duas equações com duas equações com duas incógnitas. Veja o seguinte: vai ficar assim. A primeira, vamos chamar essa aqui de 1 um, e essa de 2. Só para ficar melhor aqui. Então, visualmente, a, a equação 1 um, vai ficar então 12 igual a 4a mais 2b mais c, mas c vale 2, então mais 2. Esse, opa! 2. Isolando aqui eu vou ter 12 menos 2, 10 igual a 4A mais 2B. Agora para a equação 2, vou substituir também aqui, vamos ter 6 igual a A menos B mais 2, ou 6 menos 2, 4 igual a A menos B. Então temos essa equaçãozinha de 2, essa equaçãozinha de 1, tá? E agora podemos resolver como no, no caso anterior. Nós temos apenas duas incógnitas, duas equações. Vou escrever aqui, mudar de cor. Vai ficar assim. 10 igual a 4A mais 2B e 4 igual a A menos B. Multiplicando uma das equações por... Uh, vamos ver aqui, eu vou cancelar o B. Uma das equações, a de baixo por 2, vai ser conveniente multiplicar por 2, assim vai anular o B. Vai ficar, então, 10 igual a 4A. Vamos descer um pouquinho mais? temos espaço, sim. 10. Ah, não, aqui eu acho que está na frente da câmera, né? Vamos continuar no lado esquerdo aqui. Então, 10 igual a 4A mais 2B... E a de baixo vai ficar 8 igual a 2A menos 2B. Somando as duas, eu vou ter 18 igual a 6A. E aqui cancela, ou seja, A é igual a 3. Pronto, já conhecemos o C, conhecemos o A. E agora, para conhecer o B, basta substituir esse o valor de A em qualquer uma das duas, vou pegar essa que é mais simples aqui, ó. 4 igual, opa, A eu conheço, a 3 menos B, ou seja, 4 menos 3 vai ficar 1 igual a menos B, ou B igual a menos 1, fechou. E aí por fim, para escrever a solução, Substituímos agora os coeficientes a, b e c encontrados na função, na forma geral, e aí nós vamos ter que f de x igual a 3x ao quadrado, que é o valor de a, menos 1x, ou apenas menos x, mais 2, que é o valor de c. Ok? Então, essa é a forma de encontrar, a gente vai cair inevitavelmente no sistema e resolve o sistema.